Tá galera, você consegue pegar o primeiro é, produto que está na primeira página Você consegue saber qual que é o criativo campeão que está mais saindo venda Tanto no boleto quanto no cartão, galera Isso é uma mina de ouro, galera, sem brincadeira Foi uma das melhores estratégias que eu vi esse ano de 2021 Fala galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo E dessa vez a gente vai falar de uma estratégia muito top aí no mercado Que eu acabei vendo esses dias aí anterior vendo um lançamento, né galera? A estratégia é muito, mas muito top mesmo, por quê? Porque a gente consegue descobrir o melhor criativo que está vendendo de qualquer produto, tá galera? Acho que foi uns, umas duas semanas, uma semana atrás, eu soltei um vídeo referente à ferramenta que eu utilizo, né? Uma era Big Spy e a outra é a de Spy, né? É uma das ferramentas aí que me surpreendeu no mercado e hoje no lançamento em si, né, que aconteceu isso, eu descobri que a Big Spy ficou no chinelo, tá, galera? Vamos supor que o Big Spy é nada mais, nada menos que uma feira de criativos, tá? E essas duas ferramentas juntas, é, essa ferramenta que eu descobri, mais a ferramenta ADS Spy, é mais ou menos um tiro de sniper, tá, galera? Onde a gente consegue descobrir... Qual que é o melhor criativo daquele produto que está vendendo, tá, galera? E isso é uma coisa surpreendente. A gente tivemos o lançamento do Thiago, do Thiago Fincher. Aí. Acredito que é voltado totalmente para Facebook Ads. Tráfico pago totalmente para Facebook Ads. Eu não tenho certeza disso, mas aparentemente deu a entender isso. E foi onde eu descobri essa estratégia. Ele passou a estratégia em si. Alguns pegaram, outros não. Ele falou de duas ferramentas. É Serm, Serm Rush e ADS Spy. Eu já tentei fazer algumas coisinhas aí no ADS Spy. Eu vou deixar o, o os logo dela aqui do lado, aqui, para vocês estarem pesquisando. Eu não consegui é, a, fazer a estratégia a fundo, porque no teste da é, Sam Rush, eu acho que é isso o nome, eu acho que é isso daí, Sam Roche, é, não tem como a gente é, colocar muitos links ali para a gente estar tá testando normalmente ali no teste que eu fiz, somente deu para me conhecer a ferramenta, não deu para me colocar a fundo a estratégia que eu peguei do Thiago Fincher, tá, galera? Então, vou explicar para vocês como que funciona essa estratégia que o Thiago Fincher passou, onde a gente vai conseguir achar o melhor criativo, onde a gente uma melhor direção possível ali para a gente estar tá anunciando sem perder dinheiro, galera. Foi uma, se eu, se eu não me engano, uma das melhores estratégias, que o Thiago Fischer tem, se não for melhor, porque normalmente no lançamento a gente coloca o máximo ali, a gente dá o máximo. Então, ou é uma das melhores estratégias dele, ou é a melhor estratégia dele para estar tá, é, vendo um concorrente ali, tá, galera? Então, nada mais é do que... A estratégia do Thiago Fincher, nada mais é do que achar o melhor criativo para o nicho que ele quer. Então, assim, galera, vou explicar para vocês. O Sermosh, você pega um link que você quer, um produto, um site de alguma coisa que você quer saber o tráfego se é orgânico, se é pago, se for orgânico, qual que é as plataformas, se for pago, qual que é as plataformas que é, estão tendo. E ele soltou, ele falou o seguinte, ele pega a ferramenta ADS Spy, que é para ver os criativos, e a Search, ele pega para ver de onde está vindo os tráfegos. Ele passou isso no, no lançamento dele, falando em estratégia. Só que, por trás disso, qual que é o melhor link, qual que é o melhor link para a gente saber que está vindo tráfego. Normalmente, na sua cabeça, é o um initiate checkout. Mas não, galera. Tem duas, dois links mais importantes ainda depois do initiate do, do de checkout. Qual é? A página de obrigado de boleto e a página de obrigado de cartão, que é o pre-sell. Então, ele pega esses dois links e joga no Sunrush. Ali, ele sabe qual que é os links que estão mais gerando tráfego para aqueles dois links. Então, nada mais é do que ele, ele tem a estratégia, onde tem... A página A, B, C e D, onde a A e a D estão mandando mais tráfego para a página de Obrigado. Então, o que ele pega? Ele pega aquele link da página que está mais, vem, mais jogando tráfego para a página de Obrigado, tanto de cartão quanto de boleto, vai na ADS Spy e pega os criativos que estão jogando mais tráfego para aquele, aquele determinado link. Nada mais é do que ele... Simplesmente ele olha uma mina de ouro e sabe aonde está o ouro, tá galera? Foi uma das melhores estratégias que eu vi esse ano, onde você consegue mirar no, no produto que você quer. Você consegue pegar... Galera, o seguinte, essa estratégia é tão boa que você consegue pegar qualquer produto de qualquer plataforma e saber qual que é o criativo que está mais vendendo. Você pega o número 1 um de vendas de qualquer plataforma, Bright, Monetize, Hotmart, Perfect Pay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 Se aquele criativo está vendendo e é o melhor criativo daquele, daquele produto, por que, que você não consegue replicar aquele mesmo criativo para o seu produto ou até mesmo para o mesmo produto que você está promovendo? Vamos supor, você entra na, na plataforma Bripe agora, vai lá na página de promover os produtos e vai estar tá lá vários catálogos catálogo com vários produtos, certo? Então, você vai lá no primeiro, pega aquele link, joga no, no Sunrush, ele vai te dar to todos os links que estão gerando tráfego para aquele site, você vai pegar o que está mais gerando tráfego, porque é o que está mais colocando dinheiro, então quer dizer que é o que está mais trazendo dinheiro de volta, porque a pessoa não vai colocar muito dinheiro se não tiver tendo retorno, ainda mais em produtos físicos ou digitais, então você vai pegar o, os que tem mais tráfego para aquele site e fazer o quê? Ir lá no ADS Spy, jogar e achar todos, todos os criativos que estão é, naquele link, tá, galera? Então, essa foi uma das melhores estratégias que eu vi. Eu só não consegui colocar em prática, porque a Ascend o valor dela é bem caro, tá, galera? Se eu não me engano, é 169 dólares. E o teste não tem como a gente... Na fase de teste, não tem como a gente tá usando é, 100% da ferramenta. No teste, você consegue ver como que a ferramenta ali funciona, né o dashboard dela, apertar alguns botões, mas o, o interessante mesmo que é a gente pesquisar qual que é o, a origem de tráfego daquele link, não está disponível na versão grátis. Assim que eu conseguir pagar essa ferramenta para estar tá fazendo o teste, tá, galera? Então, assim, imagina, é cento e... 200 dólares, é praticamente 1.200 reais, é, que o dólar está quase na faixa de 6, né? Então, 200 dólares vezes 6, 1.200 reais. Só para mim fazer um teste, é um valor muito alto só para fazer teste, tá, galera? Então, assim que eu conseguir é, essa ferramenta, pagar essa ferramenta para fazer o teste, eu trago para vocês um passo a passo de como é essa estratégia do Thiago Fincher. É uma das melhores estratégias que eu vi esse ano para Facebook Ads, tá, galera? Então, essa eu achei muito top, eu tô trazendo para vocês. Acredito que alguns de vocês já viram o lançamento dele. Foi um, acredito que foi um dos maiores lançamento de marketing digital aí que a gente teve tá galera então achei muito top aí e eu trago para vocês aí a minha experiência ao ver eu só vi só a, a Live 3 tá galera a primeira eu comecei a ver mas como é conta de é, ele contou a história ali para trazer um público para ele então eu acabei não vendo eu só vi é, a Live 3 e onde foi que eu peguei essa estratégia cara e é uma das melhores estratégias se você tá tentando fazer alguma das estratégias em si para marketing digital é, a, a primeira ferramenta, eu vou deixar o link dela, eu falei, já vai fazer um mês, eu acho, eu falei dessa ferramenta, a DSPy, eu fui semana retrasada, agora eu não estou me lembrado, mas eu já falei dessa ferramenta e a hoje eu vou começar a estudar um pouquinho ela para ver como que é o desenvolvimento mesmo da, da, da ferramenta em si para mim tá trazendo aqui para vocês também. E o Big Spy ficou no chinelo, tá, galera? E eu achava o Big Spy o máximo. E quando a gente vai começando a estudar sobre o marketing digital, a gente vai subindo de degrau para degrau e aprendendo cada vez mais com outras ferramentas, tá, galera? E, sem dúvida nenhuma, essa foi uma das melhores estratégias que eu vi até agora, tá, galera? Se esse conteúdo fez algum sentido para você, não esqueça de dar aquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?